Luiz Antônio, você que anteriormente tinha montado peças basicamente políticas, tipo Brest, Mayakovsky, por que resolveu montar é, Alta Vigilância de Jean Genet? Porque a Alta Vigilância de Jean Genet, em primeiro lugar, é poesia. Quer dizer, não deixa de ser política também, as peças dele são políticas. O Balcão é uma peça política, os negros, os biombos, quer dizer, ele é um autor político, agora é uma política misturada com a poesia. Isso que me interessa mais nele. E por que, que não se concretizou essa a montagem de alta, alta vigilância? foi problemas problema de produção, não foi, foi uma coisa completamente externa, de engenharia, tudo, né? Problema do teatro nacional, foi falta de grana, meu. Uhum. E nessa mesma época da não montagem né, de alta vigilância, você deu um curso de, sobre teatro japonês na CAL. E você veria, assim, algo em comum entre a linguagem do teatro japonês e a linguagem do, do teatro de Genê, assim? Não, pois é, uma coisa que, que me aproximou ao Jean Genê foi exatamente o teatro no japonês. Quer dizer, antes de pensar no Jean Genê, eu estava uh, estudando o teatro no, né? Que é um teatro uh, ritualístico, né? Então, quer dizer, isso já, já é uma grande ponte com o Jean Genê. O teatro de Jean Genê é um teatro de ritual então quer dizer quem quem me levou até o Janjaneiro foram um os japoneses né então quer dizer essa ligação do é, essa, essa ponte é muito forte né quer dizer é o teatro ritual o teatro Janjaneiro uhum. mas o que seria o teatro de ritual assim que porque por que fazer um ritual para mostrar como linguagem é uma linguagem o teatro ritual não pois é é a linguagem do Jean É quer dizer, mesmo até em Alta Vigilância, que é uma peça, a primeira peça dele é uma peça bem diferente das outras, que ele fez mais tarde, né? Mas tem essa, esse germe já, essa coisa ainda embrionária, sabe, do ritual. Está lá presente os três personagens, sabe, dentro de uma cela, né, se e tudo, e é isso aí. Teria algo assim de ritual, de religioso nessa, nessa coisa de, de ritual, por exemplo, você poderia comparar com uma missa, como isso seria o teatro ritual? Não, é, é, quer dizer isso, quer dizer, o, o teatro no japonês, por exemplo, é considerado uma mistura de missa da igreja católica com, uh, com o ritual uh, de magia negra, com, uh, com teatro, com dança e música, né, quer dizer, tudo misturado. O teatro de janeiro... Também é isso, sabe, quer dizer, ele, ele, a, a, a igreja é uma coisa muito forte no teatro dele, a igreja católica, né, ele foi muito massacrado, então, quer dizer, a igreja aparece muito, de uma forma crítica, sempre, né. Agora, por outro lado, esse, a, a, a igreja católica e a Ingenier eles estão sempre juntos, né, é uma obsessão dele, né, então, está sempre ali. Quanto à classificação do teatro Ingenier como o teatro do absurdo, você concorda, assim, com essa classificação? Agora, é o seguinte, que eu fiquei sabendo disso através do Martin Essling, né, aquele livro dele, o Teatro Absurdo, que ele, que ele encaixa o Jean Genet lá dentro deles, né. Agora, já Absurdo eu não sei, porque eu nunca estudei, eu não sei nem o que quer dizer isso. Eu sei que é o Ionesco, eu sei que é o Beckett, eu sei que é isso, mas é uma coisa que eu nunca estudei, eu não sei. Uhum. Entendeu? Não me interessa. E quanto a... também tem uma outra classificação que fala que Genet, assim como Arthur, seria um teatro da crueldade disso você nesse você está mais a par não pois é, o, o, o teatro da crueldade do, do do Arthur ele tem muita ligação com o Jean em todos os aspectos, no, no aspecto de espetáculo no, asple, no, no aspecto de interpretação de tudo né, porque o Arthur ele, ele no, nos anos 30 ele, ele recriou o teatro né ele fez o teatro da crueldade, quer dizer que tem até uma francesa que eu conheço em São Paulo, ela, ela tem inventou uma nova tradução do Teatro da Crueldade, ela inventou o teatro do coração. Não o Teatro da Crueldade, o Teatro do Coração. Que seria porque exatamente é esse o sentido. O Teatro da Crueldade é né, o teatro do masoquismo, o teatro da porrada, o teatro da pessoa ah, apanhando, saindo sangue. Não, não, é não, não, não se trata disso. Né? É uma coisa mais transcendental, uma coisa mais profunda que isso, isso não, isso não tem nada a ver com o Arthur, né? então essa busca até cósmica do Arthur a gente pode ver no Jean Genet, através de tudo, através do, eu sempre me lembro uma coisa que foi muito importante para nós quando eu estava estudando alta vigilância foi o seguinte, na... a gente leu no, no Diário de um Ladrão, do Jean Genet, alguma coisa que ele fala sobre o tesão pelo crime. Sabe? Quer dizer, a pessoa praticar o crime não por um motivo social, ou motivo político, ou por nada. Apenas por um tesão, para se aproximar dos deuses, né? Quer dizer, uma pessoa que tira a vida do outro, ela passa a ser divina, segundo ele, né? Então, quer dizer, uh, essa própria ânsia de, de, de se fazer teatro, esse próprio impulso do Jean Janine se parece muito com o Arthur. Que, inclusive, naquele tempo que a gente estava trabalhando o Jean Genet, foi o tempo que pintou aquela música dos Rolling Stones, uh, Too Much Blood, Muito Sangue, a história que é japonês, né? que na cidade universitária que pegou a moça, levou para casa e cortou ela e comeu. Quer dizer, até muito a ver também, entendeu? Por todos os aspectos da, da crueldade, sabe também esse tesão pelo crime. Né? Mas o cruel, ele não seria assim a, exatamente a, a verdade? assim cruel seria você estar... Tá vendo a, a verdade assim a realidade não seria isso eu... ah, é, exatamente exatamente mais do que um tapa na cara